Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que vocês me pediram muito, que são essas túnicas para senhora. No manequim, ela até tá mais certinha, mas é que eu coloquei um prendedor lá atrás só para não ficar muito larga, mas eu vou soltar para vocês verem, ela é bem solta, tá? É uma túnica pra senhora. E olha que linda que ficou. Você pode até fazer menor se você quiser, porque não precisa de molde. Então, você pode fazer menor aí, porque esse tecido fica lindo, né? E a gente usou essa liganete pra fazer. Olha que estampa super linda que foi a Rosa Tecidos e Aviamentos que me enviou. Então, eu vou deixar o link dessa liganete aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem que eu coloquei dois botões para dar um charme na blusa. Então, tá aqui, olha, tá vendo? Eu forrei dois botões com o próprio tecido. E aí, eu coloquei aqui na blusa só para dar um tchan na blusa. E aproveitando para mostrar aqui os detalhes dessa liganete pra vocês. Olha que charme essa liganete. E agora eu vou soltar a blusa pra vocês conseguirem ver a real largura dela. Então, olha, eu soltei, ela é bem largona, é pra avó do meu marido, então ela fica bem solta. E esses shorts aí que ela tá usando, a manequim, também é pra avó do meu marido. Em breve vai ter vídeo aqui no canal dessa bermuda, Tá? Então, pessoal, se você quiser aprender a fazer essa túnica super simples de fazer, que não precisa de molde rapidinho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é uma túnica, é uma túnica mais pra senhora, que é um modelo mais pra senhora... Vocês me pediram no vídeo da saia que eu fiz com aquela malha bem simples de fazer, que vira vestido, né? Pra trazer uma túnica mais pra senhora. Então, a gente vai fazer aqui, não precisa de molde, você vai usar aí uma que você tenha na sua casa como molde. É só você dobrar o tecido duas vezes pra tirar frente e costas, tá? Se você não quiser fazer com manga, faz uma regata pra usar agora no calor. Eu vou cortar, então, aqui, olha, eu só coloquei aqui, vou tirar já frente e costas, é só você cortar, se você quiser que fique do tamanho certinho da blusa que você tá usando como molde, você corta aí, não precisa nem deixar margem de costura, né, que você pode ou costurar na mão, ou costurar na overlock, ou costurar na máquina reta, aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui ensinando como costurar malha na mão, pra quem não sabe, tá? Eu vou cortar um pouquinho maior do que essa blusa aqui, olha. Então, eu passei aqui o giz de alfaiate só pra mim cortar. Então, eu vou cortar aqui, e aí, a gente já vai montar. A blusa aqui é bem simples de montar também, tá? eu vou tirar aqui por essa manga, eu coloco aqui na dobra do tecido. Eu já tirei uma, olha, é só copiar aqui a outra. É só você colocar aí na dobra do seu tecido a manga e tirar ela, tá? Agora, pessoal... A gente já vai montar aí a nossa túnica, bem simples, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, frente e costas e vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais e pelo ombro, fechando já a sua blusa. Vai pegar as mangas e vai colocar também, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar aqui a lateral. E aí, você já vai encaixar aqui essa parte aqui na cava da sua manga, tá? Como eu disse, você pode costurar na mão. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem quiser aprender como costurar essa malha na mão. Na máquina reta, você vai usar o ponto zigue-zague ou na overlock. Eu vou costurar na overlock e vocês vêm comigo, tá bom? As partes do acabamento... É bem simples, você pode cortar um pedacinho do tecido mesmo e colocar aqui na golinha, ou você pode passar isso aqui na overlock e virar uma vez pra dentro e passar uma costura reta na máquina tá? mesmo, tá? É bem simples, então agora a gente vai pra máquina, ok, pessoal? Olha, pessoal, que eu já uni todas as peças, olha, a blusa já está praticamente finalizada. Aqui na gola, eu cortei um pedaço de tecido, olha, e coloquei como um punho, tá vendo? Costurei tudo na overlock. Aqui a barrinha da manga e a barra aqui de baixo, eu não fiz ainda, eu só passei na overlock. Este tipo de malha nem precisa fazer barra, tá? Você pode deixar ela sem barra, porque ela não desfia. Ela, inclusive, dá até uma enroladinha, olha... Fica já um acabamento, então não tem necessidade. Eu vou fazer a barra, porque como eu vou dar de presente pra avó do meu marido, então eu vou fazer a barrinha nela, tá? Então eu vou pra máquina reta agora, vocês vão vir comigo, e eu vou passar o ponto reto. Eu vou dobrar uma vez só pra dentro, olha. E vou passar uma costurinha, não sei se eu passo uma, acho que, eu vou ver ali na máquina se eu dou uma ou duas voltinhas pra ficar um acabamento bem bonitinho, tá? E... E aí, vocês vão na máquina reta comigo? Eu vou costurar no ponto reto normal, tá? Não tô mudando nenhum tipo de regulagem. A única coisa que eu estou fazendo é usando aquela agulha ponta-bola, tá? Que é aquela douradinha na ponta. Pra costurar a malha na máquina reta, tem que ser aquela agulha, tá bom? Então, pessoal, tá aqui. Olha o resultado final da blusa. Vocês viram que eu costurei na máquina reta normal. Não tem problema. Pode passar aí na máquina reta tranquilo que não estoura os pontos, tá? O que, que eu fiz aqui pra dar um tchan na blusa? Encapei esses dois botões e costurei eles aqui só pra dar um tchan mais na blusa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como encapar esses botões. Pra quem quiser aprender, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, tá bom?